Oi pessoal, aqui é o Gabriel E hoje eu vou começar a minha série de Pokémon Let's Platinum Rodrigão vai estar hoje nesse episódio é a gente teve algumas dificuldades para se encontrar Mas sempre que a gente puder se encontrar Ele vai aparecer nos vídeos, eu vou aparecer nos vídeos dele Esse jogo é o rom Que é um jogo que não é oficial Não foi feito pela Nintendo, pela Pokémon Company Ele... Eu tô usando o modelo do My Boy. Vou deixar o jogo para baixar ele e o emulador na descrição. O jogo tem uma história própria. E eu não consegui encontrar novos pokémons nele. Porém, tem pokémons da primeira até a quinta geração. Ou seja, completar Pokédex nesse jogo aqui vai ser muito difícil. Porém, vou fazer um... essa daqui é uma série somente de detonado. Deixar... Deixei a intro dele aqui rolando. E tem vários personagens de outros jogos, e até mesmo do anime aqui. Os comandos... São basicamente os mesmos que o do Pokémon Red ou de qualquer outro Pokémon. Que é o A para você avançar, o B para você voltar. Isso aqui é um save que eu fiz para testar o jogo. Então, vamos começar um outro save. Os direcionais você anda normalmente, né? Ali em cima vocês podem ver que tem um Start Select. Mas eu vou explicar isso depois. Essa daqui é a professora Jasmine, que é uma professora nova. Só aparece nesse, nessa Hack Home e ela nos apresenta o mundo pokémon começando com essas knife aqui os diálogos que são só em textos vou deixar de... eu não vou ler eles quem quiser ler pode ler à vontade mas não recomendo porque esses diálogos normalmente não me informam nada aqui pergunta se você é menino ou menina você pode começar o jogo como você quiser não vai mudar em nada eu vou começar como um menino é óbvio. Vou colocar meu nome aqui. Opa. Se o jogo estiver... se o áudio estiver um pouco ruim, é... porque... Do meu, é do meu microfone mesmo. Usando um microfone pouco amador aqui. Mas nada que interfira tanto todo o seu vídeo. Esse daqui começa numa cutscene, que é uma coisa que quase não tem nos jogos Pokémon, o que eu achei muito interessante de ter colocado aqui. Onde vamos ser apresentados a quatro lendários. O jogo está 92% em português. Já que algumas frases e alguns ataques não estão traduzidos. Aqui são apresentados a, os quatro lendários que é, são do trio da criação, que é Arceus no meio, o Pokémon Pai que criou todos. Os demais são Giratina, Pálquia e Dialga. Vamos fazer, eu com o Rodrigo vamos fazer um vídeo contando a história de cada um dos lendários. Mas isso vai ficar só para depois. Como vocês podem ver ali do lado esquerdo tem um pequeno bug de textura. Como eu já falei que vai ter alguns bugs, mas isso não vai mudar tanto assim o gameplay. Qualquer corte no vídeo eu irei avisar o motivo, mas provavelmente porque eu fui interrompido. Eu com o Rodrigo estamos planejando lançar vídeo. Semanalmente ou quesinalmente, depende do ritmo que a gente se encontrar para gravar. Ou se não tiver nenhum problema na semana. Mas qualquer coisa nós sempre vamos avisar vocês. Só lembrando que como nós estamos fazendo basicamente tudo pelo telefone a edição não vai ter muitos detalhes e o gravador de vídeo não é muito bom. Aqui como, como, quando começa o um diferencial dos pokémons é que você não pode interagir com nada no quarto, nem aqui onde deveria ter um pc mas não tem. A única coisa que você pode fazer é vir aqui para a escada para conversar com a sua mãe. Ela vai lhe mandar consertar o relógio, porque teve algum problema nele e vai falar que a gente tem que ir falar com a professora. Aqui, eu recomendo que vocês ponham exatamente às 3 da madrugada, porque aparece Pokémon tanto de, de dia... Pokémon que aparecem normalmente no dia, tanto os Pokémon noturnos são os que aparecem só exclusivamente à noite. Aqui não tem nada para interagir na sua casa, então nós saímos dela. Logo que você sair quando você der um passo para a esquerda, já vai começar outra, digamos assim, good sign, que é basicamente desse o Kaori, que eu não sei falar o no nome dele. Que eu estiver falando de errado, eu vou continuar falando de errado mesmo. Ele se apresenta aqui pra gente, ele é um dos campeões da equipe 4, mais ou menos ele é da liga de Zerre. E veio falar com a gente por causa que a professora mandou ele levar a gente até a cidade onde ela está. Aí aqui, um outro diferencial desse jogo é que aparece essa cenazinha do Pokémon voando, coisa que não aparece nos outros jogos. Aqui no começo de, desse jogo tem muito texto, então basicamente esse episódio vai ser só texto. Eu não vou deixar isso muito longo, já que com o Rodrigo a gente planeja fazer um vídeo de 15 minutos. Pra aquela gente que estuda ou que tem trabalho, não tem que ficar quase meia hora assistindo um vídeo só. Aqui do lado direito da professora, vocês podem ver, ele é o oeste do anime. E aqui ele ficou muito apelão, tipo assim, ele é o ganhador da Liga Mundial Pokémon. Ou seja, já que ele não ganha nada no anime, no jogo, pelo menos, ele fica muito apelão. Aí aqui, nós estamos aqui porque temos que destruir essa escritura que tá aqui no meio desse lago, porque se erradas pode dar algum problema. Não tem muito o que se falar aqui, então se eu ficar muito tempo calado é porque não tinha muito assunto. Acho muito bom nesse jogo que basicamente aparecem vários pokémons fora das pokébolas, como vocês podem ver aí, sem empolho apareceu agora. E eu acho isso muito legal nos jogos, porque raramente a gente vê um pokémon fora do, da pokébola e usando um ataque. Tipo, normalmente a gente só vê os treinadores com o pokémon do lado, mas não faz nada. Então, nós despedimos do Kaohi do Ash. Isso. E agora, nós vamos ter o nosso primeiro combate, que vai ser contra esse cara do time Steam, que é basicamente a equipe Rocket do jogo. E ele ataca tá a professora, com um... Poitena, e a professora manda a gente escolher a nossa inicial. Aqui já começamos com o inicial da primeira geração, temos o Bulbasauro, o Pokémon que sofre bullying basicamente, já que por muita pouca gente escolhe ele, e eu considero ele um Pokémon ruim, mas quem, quiser, quem gosta dele, quem quiser usar ele, as coisas iniciais não mudam em nada durante o gameplay. Temos o Squirtle, que vira o Blastose, e o Artotal que é a minha midforme favorita. E por último temos o meu favor, o pokémon favorito, que é o Charmander, que vira o Charizard. Sistema de batalha clássico do mundo do pokémon, que é esse daí, por turnos. Aqui no início você só usa o arranhão porque o outro ataque só diminui o status, então não é muito bom. Caso alguém queira pular esse episódio, eu meio que recomendo, porque aqui só vai ter texto, então só a partir do segundo episódio que vai ter o detonado em si. Mas, caso não queiram, queiram ver esses textinhos aqui, ou saber como é que vai acabar o episódio, podem continuar assistindo. Vou deixar o link pro vídeo do Rodrigo, Vou dizer a anotação pra falar a verdade do vídeo do Rodrigo aqui no. Aqui, no canto esquerdo, quando a gente já tiver ocupado os vídeos dele, junto com a playlist, tanto do Pokémon Light Platina quanto do Pokémon Fire Head, que é o que ele tá gravando. Só lembrando que eu e com o Rodrigo prometemos que a cada 5 vídeos de Pokémon Fire que ele publicar. Nós vamos ter uma batalha entre eu e ele. Ou seja, fiquem atentos ao canal. Nós temos planos de outras séries. Pra depois que a gente acabar com o Pokémon Light Platino. Aqui a professora nos deu algumas Pokébolas. Que são 5. E logo que você sair aqui, você vai vir aqui do lado e capturar esse. e pegar, roubar digamos assim. Esse Alekid da professora Eu não vou usar ele no meu time, eu só peguei aqui para mostrar para vocês Caso você queira usar Ele vira o bus Lá pro level 30 Porém, o único Pokémon tipo elétrico que eu uso É esse Shinx Que ele aparece muito Nessas primeiras cidades Não tem, um, não tem nada para conversar aqui na cidade se você achar algum item, ele vai ser meio fraco, tipo, é só uma potion. Mas que eu lembre, não tem. A gente não ganha aqui nessa cidade. Logo aqui, você vai ter aquele bug Dá pra você saber que é um bug catcher porque ele tem esse chapéu na cabeça, esse chapéu marrom com essa listra verde. E aqui nesse mato alto é onde você vai encontrar os Pokémon selvagens. Eu vou só ensinar aqui pra vocês como capturar. E eu vou tentar batalhar com ele. Pra batalhar você vai aqui em Fight, né? E usa o golpe que você quer usar. Pra você ter mais chance de capturar o Pokémon, eu recomendo que você deixe a vida dele no vermelho. Mas caso você saiba que você vai dar um hit nele e ele vai morrer, você não deixa, ó, como acabou de acontecer. Provavelmente deu um golpe crítico, então... Eu acabei tirando muita vida dele, eu vou ter que achar outro Pokémon agora. Só lembrando que são nesses matos altos que vai aparecer Pokémon selvagens, tipo se eu ficar acendendo lá onde tá aquelas florezinhas eu nunca queria achar Aqui temos o Bidolf Que é basicamente o Ratatá Da... Dessa... desse jogo Tem só um hit pra... vai ficar com a vida amarela Já tá bom pra capturar Aí você vem aqui em Bag, que é a mochila Vai pro lado, vai nesse bolso de Pokébolas. E usa. Normalmente os Pokémons fogem da primeira Pokébola, mas se você tiver sorte, você captura de primeira. Olha, acabou de fugir. Tomara que ele não me dê mais um hit, eu acabei perdendo. Droga É meio difícil capturar os pokémons aqui Já que essa pokébola, a pokébola normal ela é muito fraca E ó, qualquer pokémon foge Mas enfim, pra mim tudo, não tem que ficar gastando muita pokébola aqui Eu já vou sair... Na verdade eu vou deixar ele me dar um hit pra me perder logo e recuperar minha vida Aqui, pelo menos, a gente sobe de nível já. Enfim, galera, o vídeo vai terminar por aqui. Já gravamos 15 minutos. E eu acho que já fica, vai ficar muito bom já. Só pra mim apresentar... Esse daqui é um vídeo só pra mim apresentar o jogo pra vocês. E pra avisar que eu tô fazendo o um detonado dele. Os próximos vídeos vão ser mais rápidos. O gameplay vai fluir melhor. Já que não vamos ter tanto texto assim. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Veja os outros vídeos também. Enfim, acho que já tá bom. Tchau, pessoal!